Ele vai querer enfiar porrada no Kian, certamente. Exatamente. Mas, mas eu acho que todo mundo dali é meio isso. Todo mundo tem algo com o Kian que se o Kian quebrar, a gente vai querer pegar, quebrar ele de porrada também. Sim, se tá eu acho caralho. que nem ordem, mas uma terceira equipe, sabe? Tipo, uhum, a galera trai Não, nem trai que, que vá pras máscaras, tá ligado? É isso. Eu tem, ia pra... Tem. Tipo, o Gal, se ele se, se ele se sentir traído por Kian, ele mata o Gal, o, o Kian, de qualquer jeito. assim. Tipo, aí o Gal vai pra cima de Kian, não importa com quem ele fechar. Vai fazer duplinha Sim. com o Joe e Sandy Jr.